Parece-me que é um, um aumento do salário mínimo completamente insuficiente para o custo de vida que temos, que temos, no, que temos no nosso momento e pronto e daqui a, a, daqui a 3, 4 anos vale pouco esses aumentos. tudo o que é preciso aumentar agora? E aumentar de forma significativa? E diria assim, é preciso concretizar a nossa proposta do aumento do salário mínimo para os 850 euros a partir de janeiro, um sinal importantíssimo para, também para a elevação de todo o conjunto dos salários. O, o, o resto é promessas que, olha, que o vento as leva. Tendo em conta a inflação e o custo de vida, 760 euros de salário mínimo não é razoável? É, já foi comido, não é? as contas não são do PCP, essas contas estão feitas e, portanto, o aumento do salário mínimo que ainda não se concretizou já está comido pela inflação e pelo aumento do custo de vida e, portanto, está claramente insuficiente face à situação que, com que nos confrontamos. Este apoio pontual dos 240 euros nós achamos que para quem o vai receber é útil, se não há nenhuma dúvida sobre isso. Ele também é um reconhecimento do Governo da dimensão do programa com que estamos confrontados no, no plano social. Agora, isto não passa, não vai lá é com apoios pontuais, isto vai lá é com o aumento geral dos salários, com o aumento das reformas e das pensões e, diria, e ao qual é necessário acrescentar um elemento central hoje, que é a fixação e o controle dos preços. Quer dizer, só a conjugação do aumento geral dos salários, de todos os salários, da valorização das carreiras, do aumento das pensões e a fixação e controlo controle dos preços no combate à especulação, são as, as, as duas condições fundamentais para fazer face ao problema e é nisso que estamos empenhados naturalmente.